Cara, faz de frente pro espelho. Para fazer os educativos, faz de frente pro espelho para você ir se corrigindo, para você ir entendendo o movimento. Vai observando outras pessoas correndo, observa os vídeos do corredor perfeito, vê qual é a diferença daquilo com o que você está realizando, né? Então, você tem que se observar, cara. Você tem que se enxergar para ter essa conexão, nesse biofeedback do o que, que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo trabalhar o seu corpo, sentir o seu corpo, movimentar ele para ver o que acontece quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, como é que ele está respondendo, pô, estou sentado como? É parar e fazer mesmo um check-up do seu organismo, pô, como é que eu estou? E você fazendo isso de frente para um espelho, fazendo de frente uma câmera, gravando esse movimento, aí você vai tendo essa resposta rápida, é a forma mais fácil para você conseguir adquirir essa consciência corporal, beleza?